Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Ele Não Desiste de Você, do cantor Marquinhos Gomes, ok? Bom, música em dó maior, tá? Poucos acordes, o que significa que dá para um iniciante aí, é, que sabe, né, acordes invertidos, tocar essa música, tá bom? Então assim, você que já tá caminhando aí no teclado aí, já consegue tocar essa música. Vocês estão vendo aqui que eu tô usando um piano elétrico, tá? assim, o piano elétrico ele vai preencher mais, né? Você é, acha esse timbre no seu teclado como E-piano, alguma coisa assim, Galaxy, alguma coisa assim, tá bom? Bom, vamos lá para a introdução. É, antes de ir para a introdução, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, ok? Então vamos lá. Introdução, Dó maior, Sol maior, depois Lá menor, e Fá maior, ok? Vou repetir. Dó maior, Sol maior, Lá menor e Fá maior. Ok? Bom, é, a gente tem aqui um, uma melodia em cima desses acordes na introdução, né? E eu vou tentar aqui tocar aqui da forma como eu toquei e depois dar uma facilitada para quem é iniciante. Consegui pegar, beleza? Vamos lá? Bom, eu toquei aqui, ó, bem devagarzinho, tá? Sobre o Dó vai ser, ó. Beleza? Aí agora sobre o Sol. Sobre o Lá menor, tá? Você vai vir na mesma ideia. Beleza? Aí agora vai cair em Fá, vai fazer... Mais uma vez, tá? Devagar. Vamos lá. Sobre o Dó. Ok. Sobre o Sol. Agora sobre o Lá menor. E agora sobre o Fá. Beleza? O que que acontece? É... Tem uma mudançazinha bem pequena aí na introdução, na segunda vez, porque começa o piano sozinho, né, exatamente isso, né. Ah, vai vir aqui, né. Aí você pode dedilhar. Pode cair de várias formas no acorde. Vou tentar fazer de novo aqui para não ficar muito confuso. Ó. Beleza. Aí, Lá menor, né? Isso aqui ó, é um acorde com nona, tá vendo? Tanto para Fá quanto para Sol, ó. Vocês podem usar essa ideia, ó Tá vendo? Então, ó Viu? A gente vai pular menor, né? E por Fá a mesma coisa, ó e, Beleza? Isso na primeira, tá? Na segunda, só o finalzinho que vai mudar A gente faz igual, né? faz aqui ó, o baixo aqui é em Mi, ó. vai fazer, tá, você pode fazer também ó. beleza, tá, é isso aqui a introdução e as partes do meio lá também, ok, depois tem umas frases lá pro final que eu vou passar mais para frente, é, eu não sei se você já conhece, mas eu tenho um curso online, ok,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 para cuidar da sua vida e depois voltar a estudar, o acesso vai estar tá lá, tá bom? Fez a introdução, entra na música, ok? Agora, vamos dar uma facilitada na coisa aqui, né? Para o iniciante, então, você vai fazer a mão esquerda aqui, beleza? Dó, Sol, Lá menor isso, e Fá, ok? E aqui você pode fazer só a melodia, ó, tá? Ó. Vamos pegar um Dó mais para baixo aqui para não chocar, ó. Tá vendo? Com o um dedinho aqui, ó, para ficar fácil, ó. viu? Só isso aqui, suavidade total, tá Vou fazer devagarzinho, vamos lá. Vai ter a segunda parte também Vai ter que fazer aqui Aquela ideia, né? Ok Agora a gente vai pular menor Aí vai fazer, ó Mesma coisa aqui Você pode fazer aberto, tá? Ou pode pegar só uma nota aqui E fazer, ó Introdução resolvida, beleza? A gente cai aqui no primeiro acorde que é Dó, tá? É, você que já é intermediário, fique à vontade para acrescentar nonas nos acordes, tá? Tanto o Dó pode ser com nona, o Lá menor pode ser com nona, o Fá, preferencialmente com nona, tá bom? Eu estou colocando tudo aí simples, tá? Mas você pode acrescentar as nonas. Então, ó. Dó. Não importa quem você é, Sol com Si. Não importa o que você fez, Lá menor, Jesus conhece Fá, o seu interior também cai no Dó, beleza? Quantas vezes você caiu, Sol com Si, tentando acertar Lá menor, mas a tristeza Fá e o desespero te fizeram chorar, Dó. Não importa para onde você foi, sol com Si. Se na escuridão da noite, Lá menor, ele apaga o seu passado, Fá, e não desiste de você, Sol. Beleza? Aí a gente vai para o ele não desiste, vai ser. Dó, ele não desiste de você, Sol maior, ele se importa com você. Lá menor, ele compreende o seu caminhar, e aqui vai vir um Fá menor, tá bom? Nunca vi amor tão grande assim, tá? Então, ó, Fá menor aí, só isso, tá? Depois ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim, aí faz ele, não desiste, aí volto pra introdução, né? Tá? É, vou dar uma passadinha aqui direto, tá? Eu não sei cantar essa música e hoje eu também não, tenho, não tô com voz pra cantar, tá bom? Então eu vou aqui só dando uma engabelada aqui, né? Engabelada? <risos> pra vocês verem a melodia aí, beleza? Então fez a introdução, vai cair aqui, né? É, vai seguindo os acordes aí, hein? Não importa quem você é Não importa o que você fez Eu acho que eu vou só segurando o acorde, vamos lá?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 não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com Amor tão grande assim, ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Aí volto para introdução, né? Ele não desiste, tá? É para você que tem dificuldade com esse timbre e tudo mais aqui, você pode só fazer uma pulsação, ou dedilhar o um mínimo possível, porque esse timbre aqui ele embola muito, tá? Então, ó. Não importa o que você é... Eu sou meio ruim de letra, viu? Não importa o que você fez... Tá vendo? Já, já fica um pouco carregado, né? Desconhece seu interior também... Então, assim, se você quer aprender esse dedilhado, tem aula aqui, tá? Dentro do canal ensinando esse dedilhado, tá bom? É, vamos continuar então passei aqui tá o básico da tá música é, e aí que acontece tem umas frases bem legais aí pra gente pegar é, depois do meio da música pra frente já chegando no final tá porque ele fica ele não desiste ele não desiste ele não desiste blá blá. aí repete né tipo um solo né ele não desiste ele não desiste, ele não desiste. E aí vem pra cá, ó. Aí faz, ó. Tá? Pode ser com as duas mãos, tá? Parararara, Tá? Vou fazer devagarzinho, ó. Não importa pra onde você Aí vai cair no Lá menor Vai fazer Não importa pra onde você Foi cair no Lá menor Vai pro Sol com Si Si na escuridão Aí vai voltar pro Lá menor Noite Tá? Ele apaga o seu passado E não desiste de você Beleza?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 então, ó, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, aí você vai vir aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, tá? É ruimzinho de treinar, mas vocês pegam. <risos> tá? De novo, vou fazer com uma mão, né, fica melhor, né, ó. Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi amor tão grande assim E breca, tá? Faz Não desiste de você, tá vendo? Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Aí a última parte é Nunca vi amor tão grande assim Beleza? Tá bem suave, ó. Nunca vi amor tão grande assim. Tá? Um Fá menor com baixo em Lá bemol. Ok? Terminou aqui então. Aí aqui acaba a música, tá? E aí ele faz a introdução no final, ok? É só passar então as três frases, tá? Que uma é. Dá para cair no, no Lá menor, ó. Isso aqui é pentatônica, né? Tá, mas ó. Não importa para onde você foi, beleza? Essa parte, tá? A outra parte aí, ele compreende seu caminhar. Vou fazer com uma mão. Nunca vi amor tão grande assim. Ah, então, ó. ele compreende seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim. Tá, Beleza? Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim. Beleza? E a música acaba aqui, depois rola uma introduçãozinha aí. Tá bom, gente? Bom... É, música teca tranquila, tirando aqueles fraseados fraseado, eu sei que tem gente que vai dar uma raladinha, mas se treinar, consegue pegar. Tá bom, gente? Não esquece, então, de deixar seu like, tá? Se você quiser ser meu aluno, link na descrição do vídeo, tá bom? Não esquece que a cifra também tá aí para baixar. Beleza? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!